E aí, pessoal, tudo bem? Olha, o vídeo de hoje vai ter um conteúdo demais para você que quer investir, mas ainda não sabe aonde, tá? Você que tem um perfil moderado, arrojado e até quem ainda é conservador vai abrir a cabeça e ter opções de investimento para maximizar os seus lucros e reduzir as chances de perda tá bom mas antes clica no se inscrever clica no gostei tá bom assiste o vídeo até o final que você não tem nada a perder tá bom só ganhar vem comigo gente esse vídeo é para você que quer maximizar os seus lucros e reduzir os seus riscos de perca tá bom porque quem vai com um perfil ali moderado, arrojado. Investir seus dinheiros em ações. Fica se perguntando. O que que eu vou comprar aqui. Com tanta opção. né Tem ali é, BDR. Que são ações internacionais. Empresas de tecnologia. Farmacêutica. As 10 mais da bolsa. Tem muita opção. E você fica perdido. Pensando o que que vai subir. O que, que vai descer. E se eu comprar essa aqui e ela cair né porque a dica para fazer o um investimento em ações é diversificar é comprar Petrobras comprar Vale comprar B3 comprar Renner tá dividir o seu investimento em várias ações para que se alguém começar a cair a outra te segura tá aí se subir a outra cair que a que caiu não caia tanto quanto a que subiu entendeu porque se você vai compra Petrobras compra 10 mil de Petrobras e a Petrobras cai quebra aí você tá perdido né agora se você tem uma vale para te puxar para cima caso a Petrobras caia aí você tá mais seguro né o problema é às vezes você não tem como comprar só a Petrobras ou só a vale, por exemplo, a vale é R$ reais uma ações, uma ação, né? E você queria comprar mais do que uma ação, né? O que, que você vai fazer? Você tem as opções de comprar ETFs e também tem as opções de investir em fundos de investimento. Os ETFs são um pacote que reúne ações de determinado é, setor. Por exemplo, a BOVA11 é um ETF que busca investir em ações brasileiras. Ao investir no fundo, é como se você estivesse investindo em mais de 70 ações. Vale, Itaú, Petrobras, B3, Bradesco, tá certo? Tem todas as ações aí. O que acontece? Você comprando uma ETF BOVA11, por exemplo, você está investindo... Em Praticamente na bolsa de valores do Brasil, tá certo. Você está investindo no Ibovespa. Você que investiu, por exemplo, em 2017 60 reais, viu o valor do ETF subir para 82 reais em 2018, chegou a 114 reais em 2020. Tá, teve uma queda em 2020 para 70 reais. Teve, tá. Porém, se você tivesse investido seu dinheiro e uma ação específica e da bolsa de valores brasileira né do ibovespa você também teria perdido dinheiro porque isso aqui reúne mais de 70 empresas mais de 70 ações se isso aqui caiu lá também caiu porque ele isso aqui caiu em função daquele lá ter caído tá então ele conseguiu se recuperar aqui ainda em 2020 voltou para 109 reais Entendeu? Aí continua em 2021 ó, Chegou a valer 125 tá? Essa aqui é a vantagem do ETF Você deposita o seu dinheiro Você compra uma ação de 111 reais E é como se você estivesse comprando Todas as ações Tá certo? E tem outras tá? Tem as é, ETFs Que são focadas em pequenas empresas né? Que estão... Começando agora, qual é o, o foco dessas que estão focadas nos pequenos negócios? É, é crescer com o crescimento da empresa. Se a empresa que chegou agora no mercado está valorizando, ela tem, aliás, ela tem um grande potencial de valorização, esse ETF vai render demais, entendeu? Tem também ETFs que são focadas no exterior. Tem, por exemplo, aqui SPX I11 tá bom tem é, várias ETFs aqui tá bom essas daqui são só algumas tem muitas outras você pode pesquisar pela internet tá bom se você quer é, investir em um mercado específico por exemplo você quer investir lá no mercado da China você busca aqui um ETF focada na China tá certo agora indo para fundos de investimento fundo de investimento é você deposita o seu, o seu dinheiro lá, tem um valor específico, tá? E eles vão ter ali uma equipe que vai administrar o seu dinheiro, tá certo? É como se você contratasse é, uma corretora, um, uma pessoa profissional para fazer o investimento para você, tá certo? O que, que você vai fazer? Você vai dar o seu dinheiro para eles e eles vão administrar. Esse investimento aqui, por exemplo. No início, lá em março de 2021, começou 0,0% em comparativo com a Ibovespa. O fundo já cresceu em, em seis meses já valorizou 34%. O Ibovespa, 11%. Quando caiu, o, o fundo caiu para 15%. O Ibovespa caiu para 5%. E o Ibovespa continuou caindo. O fundo se recuperou. Por quê? O fundo tem uma equipe que está trocando os seus investimentos, tá? Então ele tinha que determinada ação, ele viu que as ações estavam caindo, aí falou: opa, vou vender isso aqui, vou comprar essa outra que está que tá subindo. Aí ele foi comprou e continuou subindo, tá certo? Já o ibovespa ele continuou descendo, tá? Então essa que é a vantagem do fundo imobiliário tem uma equipe que vai trocar de fundo vai vender vai vai comprar fundos novos para manter a sua valorização tá certo e da mesma forma que os etfs tem fundos focados em diferentes negócios tem focados em ações tem focado em criptomoeda, tem focado em renda fixa tá certo e aí você então por exemplo é ah, até as criptomoedas. Você quer fazer um investimento em criptomoedas, não sabe em que investir, porque tem muita opção? Você pode ter a opção de comprar um fundo e deixar que um grupo de pessoas, uma empresa, decida lá qual o melhor investimento e vai e compra, né? Certo? Qual é o risco? O risco é a equipe desse fundo não ter um bom desempenho, tá? Não valorizar, não fazer render o seu dinheiro. Tá certo? E como que a equipe ganha lucro comigo investindo esse dinheiro neles? Através da, da taxa administrativa, tá? Você vê esse fundo, por exemplo, que tem uma rentabilidade de 38% nos últimos 12 meses, tem uma taxa de 1,5%, tá certo? O ETF também tem uma taxa, tá? Porém, as taxas do ETFs são é, cobradas conforme o rendimento tá bom conforme o rendimento do dia então teve um rendimento naquele dia ele já vai descontar ali a taxa administrativa tá outro porém os fundos geralmente tem que ficar alguns dias para você conseguir sacar tá você faz o seu investimento mas para você retirar do fundo você tem que esperar um prazinho ali ó tem seis dias quatro dias 32 tá bom essa é a diferença já o etF você compra e vende a hora que você quiser, tá bom? Então você aqui, por exemplo, comprou quando estava 111,50. Hora que bateu 113, você quer vender? Você vende. Você tem um lucro em cima da valorização daquele ETF, já que o fundo, a equipe vai ficar responsável por fazer essa compra e venda para maximizar os seus ganhos. Durante o período que você deixou o seu dinheiro investido, tá certo, gente. Se esse vídeo contribuiu para esclarecer sua mente sobre opções de investimento, clica no gostei para dar aquela força para o canal. Tá, se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá? Participa aí. Se você não quer perder as novidades, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tá bom? Vou trazer mais novidades para vocês. Opções de investimento, tá certo. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.